tudo bom pessoal final de dia tô aqui no estúdio gravando algumas aulas e hoje eu vim para cá mais cedo né eu não não eu costumo chegar aqui no estúdio por volta de 5 e meia 6 horas da tarde hoje foi um dia que eu tive que vir para cá mais cedo porque minha cabeça já estava explodindo com relação a essas loucuras que que aconteceu hoje de manhã e eu quero contar isso para vocês eu acho que vocês viram aí que o nosso presidente Lula está em Portugal e nessa estadia dele em Portugal tiveram aí alguns protestos é, dos, de portugueses e brasileiros também que estavam ali e outras nacionalidades, fazendo todos nós passarmos uma vergonha absurda, porque isso é muitas vezes imputado ao Brasil e não à ao, ao, figura do, do Lula, das grandes besteiras que ele fala pelo mundo afora. Né? e aí eu vou trazer uma informação para vocês como eu já falei com relação da China eu acho que foi um péssimo negócio mas o Lula está fazendo o, o papel da prostituta do mundo né? porque ele vai num lugar ele fala o que aquele presidente quer ouvir ele vai no outro ele fala o que aquele outro presidente quer ouvir aí ele vai no outro fala o que aquele outro presidente quer ouvir ou seja ele está deixando claro para o mundo que o Brasil não tem palavra que o brasileiro não tem lá, palavra ele vai falar o que cada um quer que Ouvi, enfim, e nós estamos nos queimando cada vez mais no mundo. Eu não sei se vocês viram e as pessoas vão entender agora no, no, um pouco mais pra frente do vídeo. Eu vou dizer por que, que eu tô gravando esse vídeo aqui. Eu não ia gravar, não queria gravar, não, não queria tocar nesse assunto, porque eu tô. Eu juro pra vocês, eu, eu, eu olhar uma foto do Lula e imaginar que ele tá representando o Brasil é muito ruim, mas muito ruim mesmo, por tudo. Né? A gente vê que ele é uma pessoa completamente sem, sem noção, sem caráter, sem postura. E eu tenho certeza que algumas pessoas vão, vão dizer aqui embaixo, né? oh, Bolsonaro. não, também não tenho nenhuma simpatia pelo ex-presidente Bolsonaro. E, e isso é péssimo, porque a gente vê que o Brasil está extremamente carente de pessoas competentes, dignas e honestas para nos representarem na política. Né? então não, não, não sou nem a favor de um e nem a favor do outro, certo? Muito menos a favor do Lula. Mas é, eu não sei se vocês viram, a fábrica da, da Antonov, que ela é ucraniana, né? são os maiores aviões de carga do mundo, e eles movimentam bilhões de dólares toda movimentava né porque o último foi destruído pela Rússia mas eles movimentavam bilhões de dólares em carga mercadoria e economizavam muito dinheiro porque por ele ser muito grande você ao invés de fracionar em três aviões você colocava dentro de um avião né e Antonov já vinha tentando buscar algum outro é, país no mundo para tentar colocar duas fábricas gigantescas o envolvimento aí é é, a, a ideia inicial era fazer uma, uma implantação na casa de 10 a 15 bilhões. Em cinco anos isso aí estaria concluído, ou seja, seriam de 10 a 15 bilhões de investimentos em cinco anos no prazo máximo deles, é, com mais uma projeção de 35 bilhões pelos próximos cinco anos mais para frente. Ou seja, nós estamos falando em 50 bilhões de dólares de investimento em 10 anos. É muito dinheiro. São 5 bilhões por ano, né? É muito dinheiro de investimento na economia. É, e eles declaravam que a, a ideia deles seria de imediato. Obviamente, na hora da implantação da empresa, eles precisariam de pessoas capacitadas, técnicos e funcionários que gerariam 10 mil em empregos imediatos. Então, diretos e indiretos, mas imediatos. O Brasil não está nessa, nessa onda toda de ficar rejeitando 10 mil empregos de cara. tá? Mas Antonov retirou a proposta, porque o nosso presidente Lula foi para a China e falou aquela besteira com relação à Rússia e Ucrânia. né? É, logo depois, a Rússia fez um pedido formal para que o, o Brasil não vendesse mais os projéteis, a munição para os canhões. É, alemães. E aí, qual que é o problema? E o Brasil não, ele suspendeu a venda, realmente. Então, qual é o grande problema? aí? Primeiro, para mim ficou muito claro a posição que o presidente Lula tomou, né? E eu já dizia para vocês, é muito difícil você viver em dois mundos porque você acaba tomando embargo dos dois lados e é o que ele vem tentando fazer ele vem tentando defender os os, os esquerdistas amigo dele é e onde ele quer se alinhar principalmente por causa do Brics e eu já disse para vocês a minha opinião com relação ao Brics eu enxergo que a gente vai a gente vai ter aí sim uma um desdobramento de embargos contra o Brasil e vocês não têm ideia do que é viver em um país de embargos eu tenho uma vaga ideia que eu tenho muitos clientes que vivem em países embargados e eles contam as dificuldades imensas que eles vivem com relação a isso né? e acesso a coisas básicas mesmo né. eles acabam tendo além da dificuldade financeira a, a grande dificuldade para acesso a dinheiro você vê aí, além da falta dessa liquidez, você vê aí muita dificuldade de acesso a coisas simples do desenvolvimento de tecnologia, de produtos e tudo mais. Então, é, é muito complicada essa história. E o Brasil suspendeu essa venda para a Alemanha. Porém, o, o nosso presidente, eu acho que ele se esquece né, que o, o avião nosso, o Super Tucano, e muitos, muitos aviões da Embraer, eles têm peças que são produzidas nesses países e que... Se eles falarem, olha, agora toma um embargo, o Brasil não pode mais vender o Super Tucano para ninguém. E é o melhor avião pequeno de ataque que existe no mundo. né? Custo-benefício dele é o melhor que existe. Então, tanto que os Estados Unidos mandou centenas de, de, de se eu não me engano, foram 190, 180, alguma coisa assim. Me corrijam se eu estiver errado. Super Tucanos agora para a Ucrânia. E, e ó, manda para lá e vai vender munição, munição. Brasil, ó, peça de reposição, munição vai repor lá. E é a aliança que o Brasil esteve junto por muitos anos, né? Então, assim, nós estamos rompendo com pessoas que podem sim colocar embargos muito pesados na gente, né? E, e o brasileiro vai sentir muito essa questão dos embargos, e aí eu falo para vocês, por quê? Porque Hoje de manhã eu cheguei no meu escritório e eu, em 2020, comecei a negociar com duas empresas, duas empresas grandes, duas empresas é, bem internacionalmente bem colocadas. Uma delas, eu já trabalho com elas há bastante tempo, que é a STV, já falei inclusive isso para vocês aqui, já fiz alguns projetos pela STV, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, e, e a gente estava com um, um projeto assim, na, na reta final, de, de implantação. Vamos implantar agora em outubro. Vamos começar a obra em outubro, tá? Tava tudo é, tudo 100% certo e eu já tinha inclusive conversado com outras pessoas que fariam toda a parte de, de construção, levantamento técnico, engenharia, tudo mais. Já tava tudo bem organizadinho para a gente fazer a assinatura desse contrato agora prevista para o final de maio. Inclusive eu já tinha meio que me programado aí para ir na, no começo da, da segunda quinzena de maio para o Brasil fazer um bate-volta justamente para a assinatura desse contrato dessa empresa que é britânica hoje de manhã eles mandaram um e-mail para mim suspendendo todas as atividades e todas as negociações que, que se fossem referentes a esse contrato no Brasil. Ou seja, era, obviamente era um contrato muito menor do que esse da Antonov, né? Nós estamos falando aí num, num investimento que eles iam fazer na casa de 50 milhões de dólares, mais ou menos, de captação de diversos fundos para fazer o desenvolvimento de um projeto. Então 50 milhões nem é um projeto monstruoso, mas é um projeto legal e você injetar na economia 50 milhões de dólares é um número legal. É, não vai acontecer mais e o outro era uma empresa portuguesa que anteontem eles me mandaram um e-mail ontem à noite eles me confirmaram que eles iriam suspender é uma exportadora eles trabalham com exportação de vinhos é, são diversos produtos portugueses né eles têm vinhos azeitona azeite de oliva é, anchova tem vários são vários produtos dentro dessa área é, que eles iam fazer uma exportação para o Brasil grande e eles iam montar uma distribuidora em São Paulo. A ideia inicial era mandar para lá um estoque na casa de 2 milhões de euros, um número menor, muito menor do que Antôniove, com certeza, mas também geraria bastante emprego aí, porque a ideia inicial deles de contratação eram 30 pessoas. Então, além do, do investimento ali, ainda teria é, mais 30 empregos diretos que, que seriam gerados e foi suspenso esse projeto por causa dessa brincadeira que o Lula fez. Então, se eu já estou sentindo esses embargos indiretos por causa dessa dessa política insana que está no Brasil, imagine o que está para vir nos próximos meses, até o final do ano ou até o ano que vem. Então, é uma é uma situação assim que eu estou aqui de, de verdade. Eu não sei nem nem o que dizer nesse vídeo aqui para vocês. O que eu acho, o que eu não penso. Eu tenho, tô tentando é, vocês podem ver que eu estou até falando mais baixo, quanto mais irritado eu fico, mais baixo eu falo. E eu estou tentando aqui não, não ser agressivo, porque eu estou tão decepcionado e tão irritado com a inconsequência que eu tenho visto, a forma com que o Brasil tem sido conduzido, que eu não sei onde, onde isso tudo vai parar. Mas que Deus nos proteja. deixa aqui embaixo o que vocês acham disso, deixa aqui embaixo o que vocês acham. É, se vocês acham que nós vamos ser embargados ou não, né, se você tem ideia do que é um embargo realmente, do que é viver é, com alguns embargos internacionais onde ninguém compra de você e ninguém vende para você, é, o impacto que isso faz dentro de um país, você se fechar para o mundo, como Venezuela, por exemplo, aí, é, como Cuba, né, que a gente vê muito acontecer, é bem, bem, bem decepcionante. Mas, deixa aqui embaixo o que você acha. Um grande abraço, fiquem com Deus, e eu vou deixar alguns links aqui, para vocês assistirem com relação a isso que eu acabei de falar. Obrigado. Fiquem com Deus.